A espontaneidade pode parecer assustadora, pois isso significa deixar de lado as nossas posturas planejadas antecipadamente e confiar no momento, deixando as coisas fluírem naturalmente. Significa também assumir o risco e abrir mão do controle. A princípio é difícil, especialmente se fomos ensinados a não confiar na espontaneidade. Mas quando sentimos essa conexão com o momento é extremamente gratificante. Quando estamos livres para seguir os nossos sentimentos espontâneos, estamos mais abertos para o universo e mais abertos também para a criatividade e a prosperidade na nossa vida. Muitas oportunidades podem surgir a partir daí. Comece então abrindo mais caminho para a espontaneidade em situações de menor importância, nas ocasiões em que você sentir uma relativa confiança. Assim, a espontaneidade aumentará naturalmente à medida que você aprender a confiar nela. Pense bem, eu estou com você.